Meu nome é Mirce Tintanaro, sou professora de História do Ensino Fundamental e do Ensino Médio é, em escola pública e particular. É, devo dizer que em escola pública há 34 anos e em escola particular há 32 anos. Pergunta fácil e pergunta difícil é né? o, que, o que é para mim ser professora? É fácil no sentido de que, afinal de contas, é o que eu sou e é o que eu faço e difícil quando a gente tem que elaborar, quando a gente tem que transformar essa pergunta em algo reflexivo e uma resposta. Eu acredito que, para mim, ser professora ter conseguido, no caso, né, no meu caso específico, unir duas paixões muito fortes em uma só. A paixão da história, a paixão do ser historiadora, do ser pesquisadora, e a paixão do trabalhar com gente, de trabalhar com garotos, garotas, alunas e alunos é, que, que, que circulam ao, ao nosso redor todos os anos, que para a gente estão sempre com seus 15, 16, 18, e a gente vai sempre aumentando um ano mais, eles de novo chegam com 15, 16, mas com tanta energia. Então, é, é, é unir essas duas paixões, a paixão de trabalhar com gente, trabalhar dando aula, trabalhar nesse processo de ensino-aprendizagem, trabalhar com essa, com essa, acho que Trabalhar com essa, poder dividir essa paixão. Essa paixão que é a educação, a paixão que é a história, a paixão que é ser professora, mas uma paixão que, que não é ser só paixão, é uma paixão misturada com, com competência, com trabalho duro, com seriedade. é Ser professora acho que é isso, é ser um ser humano apaixonado, sério, profissional, que ama o que faz, mas que o faz não só por amor, mas como por profissão, porque sabe que existe um mundo a ser modificado, um mundo a ser melhorado, um mundo a ser mudado. É, ainda, ainda tem esperança nisso. Oi, sou a professora Maria Beatriz Porto, da Educação Básica e Superior aqui no Rio de Janeiro. E ser professora, para mim, é ter dificuldade de ter tempo para responder com calma que é ser professora, porque é estudar muito, é planejar, é correr de prova, é ter atenção, carinho. Mas falando sério, para mim ser professora é como Paulo Freire e a bell hooks é, falam que é ser professora é engajar, é agir, é refletir sobre o mundo a fim de mudá-lo. No meu caso, com a história ensino de história, sabendo, claro, que não vamos alcançar todos, não vamos transformar todos, mas é tentar dar um poder e esse poder é a educação para libertar, para questionar e para se incomodar com tudo. Olá, eu sou Cristiane, sou professora há quase 10 anos da rede pública de ensino e ser professora é uma tarefa desafiadora, principalmente no pós-pandemia, né? nós lidamos com muitos desafios, Tivemos que nos reinventar né? e ter uma sensibilidade né? com tudo que os nossos alunos passaram nesse tempo de crise né? e tem sido uma nova aprendizagem a cada dia. Então, isso acho que define muito o ser professor, né, desafios, reinvenções, é... e isso nos dá força, né, porque nós fazemos tudo isso pelos alunos porque passamos por muitos momentos também de desvalorização, de dificuldades, né? e isso às vezes também nos deixa cansados. Mas sempre o aluno né, é o que nos dá força para continuar na profissão, apesar de todas, todas as dificuldades. Ser professora é diariamente conjugar o verbo esperançar. É diariamente aprender resistir, reconstruir, elaborar os saberes, é nutrir a esperança de que sim, o mundo ele é possível de ser um lugar mais habitável, um lugar mais simpático, mais afetivo e que as pessoas elas são capazes de fazer essa transformação e que essa transformação ela só é possível por meio da educação. E ser professor é essencialmente lidar nesse processo maravilhoso e potente que é a educação. Dando possibilidades de ressignificar os modos de ser, estar, sentir, compreender o mundo. Educação, para mim, é um ato revolucionário a favor da liberdade e da autonomia das crianças. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e faço sempre com muito empenho, porque acredito que, através da educação, a gente consegue promover um despertar para um outro viver, outros viveres, Outras, outros mundos, outras realidades, um despertar para o outro, para entender não só a mim, mas o outro também. E nesse processo, é, construir relações saudáveis, relações de empatia, relações solidárias, que possam vir transformar o mundo como sábio Paulo Freire falou um dia, né, que a, a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas é quem transforma o mundo. Então eu acredito muito nisso e sigo muito isso na minha prática pedagógica e no meu viver. Ser professora é estar em permanente deslocamento entre o ensinar e o aprender. Ser professora é entender que conhecimento pode ser científico ou popular, e ambos dizem muito sobre nós. Ser professora é refletir constantemente sobre minha prática docente. Ser professora é se emocionar ao ver os meus alunos e alunas tendo suas vidas transformadas pela educação. Olá, eu sou o Luciano Mendes, sou pedagogo e professor na UFMG. A minha área de pesquisa é história da educação. A história da educação tem abordado a profissão docente a importância dos professores e das professoras na história justamente porque este é um grupo de fundamental importância para a própria expansão da escolarização então nesse dia 15 de outubro quando a gente lembra o dia dos professores nós estamos lembrando a primeira lei de instrução publicada no império em 15 de outubro de 1827 portanto há quase 200 anos e é também para lembrar de que, sem professores, sem professores é, reconhecidos e valorizados, nós não teremos uma educação pública de qualidade para todas, para todos e para todos.